Olá, meu nome é Michel Gomes e eu sou aluno de Ciência da Computação da UTFPR Campus Campo Mourão. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre segurança e auditoria de sistemas relacionado ao tópico de sistemas de detecção de invasão ou intrusões, os chamados IDS e os IPS. Estarei utilizando o GNS3 para fazer... Esses exemplos um pouco mais fáceis. Aqui a gente tem uma topologia simples até, na qual tem a internet, que na, na real é um NAT. Né? Tem o computador da vítima, aqui, com o IP 192.168.122.100. Uh, também teremos um NIDS para identificar os pacotes da rede. E nesse NIDS a gente estará usando o SNORT. SNORT. E também temos um computador hacker aqui, é, simbolizando a tentativa de uma invasão. Bom, temos aqui o terminal da vítima, onde tem o um IP.100 no final. Temos o computador do hacker e aqui temos o computador, né, o terminal do snort. O que, que é um sistema de detecção de invasão ou um sistema de detecção de intrusões? Nada mais é do que softwares que ficou monitorando os pacotes, as redes, para ver se consegue capturar ou identificar uma ameaça. Existem dois tipos desses IDS, né, os IPS. Existem os que ficam na rede, que é o nosso caso, é o NIDS, né, Network, e tem os HIDS, HIDS, que fica no host, fica no próprio computador. Fazendo essa prevenção. Seria algo similar a um antivírus. Certo? Bom, o needs ele já tá carregado aqui, ele já tá startado. Uh, vamos aqui. Só observar o log do alert que ele nos dá. para ter uma ideia de como funciona. Já estava fazendo alguns testes né, com o ping. Uh, nesse caso, eu vou aqui no hacker e dar um telnet na máquina 100 que é a máquina da vítima. O que eu dou um telnet, ele pega e fala assim, opa, não é suspeito porque não existe essa regra. Essa regra não está não tá lá classificada né, como suspeita ou não. Mas o log, perceba que o log ele vem aqui. A mesma coisa se eu começar a dar um ping nessa própria rede. Ele vai começar a pingar as coisas aqui. Aqui não dá para perceber, mas ó, tá atualizando aqui, tá atualizando aqui. Ou seja, consegue capturar, fazer essa captura. E o Snort, ele provém de uma certa, de uma certa peculiaridade, que é as regras. Você consegue definir regras baseado em comportamento ou em algum tipo de, de assinatura onde você consegue capturar através da rede se um, uma certa string passou ou não passou. Bom, basicamente, essa é a topologia e o sistema das ditas redes IDS e E eu acho que é isso. Então, até mais. Tchau, tchau.